Olá pessoal, belezinha? Fala galera, tranquilo? Eu sou o professor Vitor Pinheiro Eu sou o professor Thiago Sagatti e esse é o nosso canal, Café com Linguagem Mais uma aula né, com um intensivão aí VUNESP, ok? É. concurso que está perto para ocorrer. Estamos realizando algumas... É... Alguns assuntos aí, os... Vamos dizer assim, os mais caíveis, mais cobrados. Mais, isso! <risos> pode, pode pegar você lá na, na, na prova, ok? É. Com relação a vários assuntos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a crase, a tão temida crase. É. Como é que a VUNESP gosta de cobrar isso? Isso aí. A VUNESP, ela... ela... Há duas formas aí, vamos dizer assim, que ela costuma cobrar quando o assunto é crase, né? Então, a primeira, é essa forma aqui, é aquela coisa mesmo, é a letra da regra gramatical, é o uso realmente, quando você usa o acento grave, quando você quando há a crase e tal. Um tipo de questão é esse, é o, é o beabá da crase. Ou você sabe, ou você não sabe, né? Vamos eu lá então, assinar a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases. Então, olha só. A ou as situações sustentáveis do lixo na capital. Vamos lá. Tiagão, eu costumo sempre passar para os alunos, é, quando pô, tiver esse tipo de questão aqui, eu sempre falo para eles, ó, tem, esse que, tem esse tipo de questão, isso aqui é a cara da Unesp. Isso aqui é a cara da Unesp. Colocar essas, preencher lacunas aqui, e ele vai colocar esse A com H e tal. É, é, aquela galera que tem dificuldade com a crase Ou tem dificuldade, não sei Então sei pouca coisa sobre crase e tal Cara, se você está na dúvida de crase Vem primeiro nesse cara aqui ó Vem primeiro nesse cara aqui Por quê? Porque esse cara aqui ele pode ser usado em duas situações, certo, Tiago? É, o verbo haver no sentido de existir né? Então existem algumas coisas Há algumas coisas Ou ele pode ser usado no sentido de Passado, de tempo transcorrido, então há tanto tempo, né, Tiago? Então, cara, você está na dúvida da crase, do acento grave, não sei, tal, tá, tal. Tá, tá. Venha primeiro pra cá, ó. Venha primeiro para cá. E aí, é, é, Tiagão, situações insustentáveis a ideia aqui do verbo haver, no sentido de existir, né? Existem situações insustentáveis, né? Então, há situações sustentáveis. De cara, pessoal, de cara você já ó, cortou isso aqui, você já cortou isso aqui e você já cortou isso aqui. Tem duas alternativas aqui. Opa, já eliminei três, certo? Opa, opa já é um começo, né, Tiagão? Sim, sim. Vamos lá, próxima. Esse problema chega às autoridades que deverão tomar as providências cabíveis. E agora? E agora? Aí ferrou, né? Agora tem que bater no lance da crase e é agora, mesmo, né, é o Primeiro, tem crase ou não tem crase? O segundo, tem crase ou não tem crase? É 50% de chance agora. É. Agora, tem, ou você sabe ou você não sabe. É. Ok? Vamos ver. Vamos analisar aqui. Esse problema chega às autoridades. Esse verbo chegar é um verbo, é um termo regente. Ok? Esse termo regente exige a preposição A. Quem chega, chega... chega. A, a algum lugar? A alguma coisa? Opa, tem, tem preposição aqui. Beleza. Portanto, vou analisar se esse A deve ser acentuado ou não. Próxima palavra que vem é uma palavra feminina. Sendo uma palavra feminina, esse termo regido, sendo um substantivo feminino, pode estar acompanhado de um artigo feminino. E como está no plural, teria que ser as. Então, relembrando lá sobre a aula de crase, A com As, houve a fusão, houve a contração, portanto, só pode ser com o acento. Ah, agora ficou fácil, tem que é saber o resto ali. Não, não é assim, né, Vitor? Ficou fácil, já sabemos que é a letra B, mas por que a letra B? Vamos lá, Vitor, por que, que tem que ser As sem o acento indicador de crase Vamos lá. ali? É. Esse problema chega às autoridades, já sei, o que tem, já sei aqui que há o encontro de dois A's, que deverão tornar tomar, tomar as providências cabíveis. Oh. Quem toma, toma algo, algo. não toma a algo. Então eu já sei que o primeiro A aqui oh, não existe, certo, Tiago? Providências cabíveis. Oh. Eu posso colocar esse a ou as aqui, né? No caso aqui, as providências cabíveis, né? As providências cabíveis. Eu Porque tenho... não existe esse cara aqui do tomar. Eu tenho só o um artigo, ok? Acompanhando o substantivo providências. E aí, e aí um, um bisu também, um macete que você pode usar para essa questão aqui. Tá na dúvida, cara? Não sabe se o verbo vai pedir uma preposição depois dele? Aqui, como o Thiago falou, é feminino, certo? Tentem construir uma outra frase com isso aqui, ó, no masculino. No masculino. Então, chega às autoridades, chega aos governos. Poderia colocar aos governos. Então, todas as vezes que vocês fizerem essa transformação para o masculino e ocorrer o ao ou aos, é porque no feminino vai acontecer esse fenômeno aqui. Beleza? Certo, Tiagão? É aqui não tem como eu fazer isso aqui, ó. Tornar aos. Não tem como eu colocar esse aos. Tem sempre o que eu... É, sempre vai ficar isso aqui, ó. Tornar tomar. as... É, é... Foi mal, foi mal. Tomar, tomar. Tomar aos. Não tem como eu colocar esse tomar aos aqui, não Você tem. tem tomar os. É, os. Tomar os... Os. Substantivo para providência <risos> Tomar os devidos cuidados tomar, tomar os devidos cuidados Eu não falo tomar os aos devidos, devidos cuidados Não tem condições, né? Então tomar as devidas providências Sem um acento grave Beleza? Já sabe o que fazer Não preciso falar mais, né? <risos> mas mesmo assim agora eu vou falar Que eu nunca falo pô, assim, pô, já pô, falo pô, pô, pô. Curte aí esse negócio aí, meu amigo, curte, tem um sininho aí embaixo, aí clica nesse sino aí, ativa as notificações, beleza? Para quando tiver apareceu um, um, um, um vídeo novo aí no canal, você ser avisado, beleza? Beleza, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fiquem com Deus.